que é o William Silva hoje, né? Um pouco rouco, meio ruim aí, mas vamos lá. É, eu tô aqui pra passar pra vocês agora a música Corpo e Família, né? Alguns conhecem como Recebi o um Novo Coração do Pai, né? É, eu acho que eu coloquei até esse nome no vídeo anterior, o pessoal não assistiu muito porque não conhece o nome da música. Bom, é, essa música aqui ela tá em Dó Maior, ok? É a versão do Louvor Aliança, Tá? É, eu achei mais interessante fazer o louvor aliança porque tá mais atual e né, tudo mais, fica mais fácil de achar. Beleza? Bom, facinha aqui introdução, ó. Vocês vão ver que é Dó maior, Fá com Lá, Sol com Si, beleza? Aí depois vai vir aqui um Sol sustenido diminuto, que eu não sei porque que o piano virtual não quer mostrar o diminuto, eu vou tirar a mão e vai aparecer diminuto. Ó. Beleza? Sol sustenido diminuto, tá? Aí vai fazer lá menor, sol e fá. Beleza? Então esses são os acordes, ó, de novo, ó. Dó, fá com lá, sol com si. Sol sustenido, tá meio, é, diminuto, né? Não sei de onde eu tirei meio diminuto. Lá menor, sol e fá. Ok? Então, essa aqui é a introdução, os acordes e vai ter aqui é, o solo do piano, que vai ser aqui ó. Tá vendo ó, aí cai no Dó, tá, bem devagarzinho ó, aí faz agora aqui ó, agora só com um Si. Agora o Sol tem diminuto, né? Cai no Lá menor. Sol. Fá. Tá? Vamos pegar bem, devagar, bem devagarzinho. Além de rouco, eu tô ficando burro. <risos> Vamos lá. Ó. Beleza. Caiu no Dó. Agora a gente vai para Fá com Lá. Beleza? Sol com si, Ok? Sol Sustenido Diminuto. Beleza? Aí agora vai cair no Lá menor, ó. E termina aqui no Fá, a introdução, tá? Essa aqui é a introdução, bem tranquila, e agora a gente vai para a parte cantada. Bom, antes de ir para a próxima parte, você não pode se esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também aí na descrição do vídeo e nos comentários, eu vou deixar o link tá, para os meus cursos, cursos de teclado online e o curso teclado expresso, para você se inscrever em um deles e vir ser meu aluno e estudar comigo. É claro que o curso de teclado online, você vai ter suporte direto comigo, vai tirar suas dúvidas comigo, tá? Espero você lá no WhatsApp. Vamos continuar. Bom, a parte cantada vai ser aqui, ó. Eu queria cantar, mas eu fiz um vídeo tocando assim, mas já levei a notificação de direitos autorais. Ó, recebi dó, recebi um novo coração, tá? Dó com quarta e dó do pai. Então, ó, recebi um novo coração do pai. Dois, três. Quarto. No quarto tempo, entrou um Sol com Si, tá? Então fica aqui, ó Recebi o um novo coração do Pai Ó, o quarto tempo, ó Beleza, faz assim com a cabeça, assim, ó Aí você sabe que é o quarto tempo, tá? Então, ó, recebi o um novo coração do Pai Dois, três, torta a cabeça Quatro, isso <risos> Tá? Lá menor Coração regenerado, Mi menor, Fá, Coração transformado, Dó com Mi, Ré menor, Coração que é inspirado por Jesus. Sol com quarta, Sol, tá? Uma correção, eu não sei por que raios de motivo, em algumas igrejas eu vi o pessoal cantando Coração que é ensinado por Jesus. E aí eu cheguei a ficar em dúvida da letra, vocês acreditam? Eu tive que ouvir para tirar essa dúvida Então eu vou só tocando os acordes agora dessa parte tá? Ó, Recebi um novo coração do pai Tortou a cabeça? <risos> coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus. Beleza? Agora, a segunda parte como fruto. É os mesmos acordes. Ó. Como fruto. Desse. Novo. Né? Desse. É deste né? novo. Coração. Tortou o pescoço. Beleza? Eu declaro. Lá menor. A paz de Cristo. Mi menor. Te abençoo. Fá. Meu irmão. tá comigo. Ré menor, preciosa, é a nossa comunhão Sol com quarta e Sol, beleza? A cifra tá na descrição, não esquece, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo, deixa eu ver, não, não vai dar tempo Com menos de 10 minutos pra pôr no TikTok, né? Mas aí qualquer coisa eu edito e faço uma versão pro TikTok Tô indo lá agora no TikTok também, vamos ver o que que dá O YouTube tá quebrando, né? <risos> Bom, vamos lá Vai vir agora a parte do Somos Corpo. Dó Somos Corpo e assim bem ajustados, tá? Só com si, ó. Somos Corpo Dó e assim bem ajustados, ajustado, né? Total. Então aqui, ó, no totalmente, ó, um sostenimento diminuto, tá? Totalmente ligados, unido, Fá ré menor vivendo em amor Aí vai pro dó, né? O amor é só uma família dó Sem qualquer falsidade só com si Só sustenido diminuto vivendo Beleza An, A verdade expressando fá ré menor a glória Sol do Senhor. Uma família. Dó. Vivendo. Fá com Lá. O compromisso. Sol com Si. Do grande. Tá? Sol sustenido diminuto. Amor de Cristo. Aí faz. Eu, pre... Eu preciso. É um contra, né? Se ouvir a música na versão do Louvo Aliança, ele faz. Eu preciso. Ah, até errei. Vamos de novo. Eu preciso de ti. Então, aqui é um monte de acorde. Como é tá tudo em dó? É tudo suave. Ó. Eu preciso de ti, querido irmão. Então, ó, Lá menor. Só com Mi, Ré menor e Sol, tá? Praticamente é um acorde por sílaba, tá? Ó, é, cadê? Hum, deixa eu ver onde que eu parei. Vive uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Beleza? Até aqui, tá? Aí vai vir o precioso S para mim, então já vai cair sol com si ó. Eu Cadê? No grande amor de Cristo, eu, eu preciso de ti, querido irmão precioso. Tá vendo? Então dó. Sol com si, precioso, Lá menor, S para mim, Ré menor, querido Sol. Irmão, dó, sol com si, eu preciso, lá menor, de ti, aí vem um ré menor aqui, né? Querido, sol, dó, irmão, pre, sol com si, cioso, lá menor, és para mim, fá, querido, irmão, tá? Eu vou fazer essa parte aqui falando a letra e segurando os acordes, ó, somos corpo, e assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido querido irmão precioso és para mim fado final tá querido dó sol quer dizer irmão aí daqui volta pro começo que é só alegria tá bom é, deixa eu ver considerações considerações bom eu já te falei que o link da cifra tá na descrição o link do curso também está na descrição, ok? Também tem um link aí do meu grupo no Facebook, tá? E eu vi essa música, deu saudade de quando a gente cantava na igreja, todo mundo abraçado, né? Hoje em dia já não é mais possível isso em muitos lugares. Que pena. Mas é, não esqueçam então de acessar os links, tá? Também agora no final do vídeo vai aparecer uma janelinha aí de eu tocando essa música aí, tá? Um trecho dela, né? Levei um, umas notificações de direitos autorais aí, mas aí vai dar pra você ver eu tocando. Tá bom? Não esquece então de deixar o seu like e se inscrever, hein? Um abraço!